Oh, que dia bonito para visitar o museu! Acho que vou parar minha bicicleta aqui! Olá, senhor de segurança! Entrada Gates no museu hoje! Ah, obrigada! Acho que vou entrar! Vou usar meu novo aplicativo, Art Backup. Hum, ganhei 5 reais com essa foto. Hum, ganhei 10 reais com essa foto. Hum, essa não me deu dinheiro, mas tudo bem. Vou para o próximo. Hum, que quadro horrível, não vou tirar foto desse. Hum, vou para essa. Essa vai me render muito dinheiro desse dinossauro. Hum, que foto bacana eu tirei. Ela vai me render muito dinheiro. Ah, parece que está na hora de ir embora. Tchau, museu. Nos vemos na próxima. Vocês vão abrir amanhã? Sim, ao menos que um trator destrua o museu. Oh, não! Um trator desgovernado. Macacos me mordem, Eu estou desgovernado. Oh, eu acho que eu vou bater. <coughs> tá pegando fogo, bicho. Macacos me mordam? Acho que eu vou ter que vender esse trator pra pagar toda essa bagunça Ah, eu sempre quis ter um trator Oh, você veio no lugar certo, eu estou vendendo esse trator Ele é novo, nunca foi batido Acho que vou comprar esse trator com o dinheiro que ganhei do aplicativo das fotos Legal, eu vou te vender então Obrigada Arte Backup. Ganhe dinheiro salvando a arte.